A Mercedes pode estar próxima de abandonar o Zero Pod, conceito que apareceu pela primeira vez no W13 carro de 2022 e foi mantido no W14 para a atual temporada da Fórmula 1 Embora tenha apresentado um bom desempenho no GP da Austrália, com Lewis Hamilton terminando a corrida em segundo lugar, a equipe alemã reconheceu que o projeto de 2023 não atendeu às expectativas. E, por isso, prepara um novo layout para o GP da emília romanha em Imola, na Itália. Apesar da confirmação do novo design, a Mercedes não especificou o que será alterado no carro de fato e se resumiu a dizer que o conceito vai ser mudado de forma radical. Essa é uma forma de tentar diminuir a diferença em relação aos carros da Red Bull, além de superar a Aston Martin e a Ferrari, na briga pelo segundo lugar entre os construtores. É inegável que existe uma equipe muito à frente de todas as outras. Depois temos nós, Aston Martin e Ferrari, que somos muito próximas. Para poder voltar a disputar o campeonato, sabemos que temos de vencer dois pilotos que, nesse momento, estão longe, mas também temos outra luta pelo papel de segundo lugar, digamos que sejam dois objetivos. Estamos apenas no começo e quero manter a equipe motivada para fazer o melhor trabalho possível. Há muitas inovações em andamento. O layout do carro mudará em Imola e veremos o que esta etapa implica em nosso desempenho", disse Toto Wolff, chefe da Mercedes. Com a conclusão do GP da Austrália, terceira das 23 etapas previstas para esse ano, a Mercedes ocupa o terceiro lugar no Mundial de Construtores com 56 pontos, atrás de Red Bull, 123, e Aston Martin, 65. A Fórmula 1 retoma suas atividades em 30 de abril com o GP do Azerbaijão. O GP da Mira Romanha, quando chegam as atualizações da marca alemã, está previsto para 21 de maio. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o share compartilhe esse vídeo.